Black Friday antecipada para vocês, deu a louca na Andrea Casagrande. No dia 15 de outubro, às 19 horas nós vamos abrir a nossa última turma do ano do Goal Lip Zone 2.0. E ele não vem sozinho desta vez, você também vai levar o curso de Sobrancelhas Realistas do Dermógrafo, mais dois cursos de micropigmentação labial, incluindo Hidragloss, também vai levar o delineador de olhos e é claro, colorimetria e pigmentologia. Resumindo, você vai ser um micropigmentador completo e com um valor que nós jamais fizemos antes. Tá, mas André, e se eu não puder comprar agora, se eu não puder participar dessa turma, não tem problema, gente. Nós teremos junto com a nossa Black Friday antecipada intensivo da Microlips nossa última edição o workshop mais conhecido no Brasil e no mundo por entrega de conteúdo realmente valioso e que agrega na sua vida além de tudo certificado de participação do intensivo e todos todos os participantes inscritos no intensivo vão concorrer a um dermógrafo PL3 da Haut. Você não vai ficar fora dessa, né? Será no dia 15 de outubro, às 19h, no canal do YouTube. Clique no botão abaixo e vem comigo!